este é um vídeo a respeito das sete igrejas de apocalipse e vamos fazer essa série em oito episódios vamos nos focar nas palavras de jesus em ouvir e praticar tudo aquilo que ele nos ensinou a palavra apocalipse muitas vezes é interpretada como fim dos tempos mas essa palavra significa revelação então quando você lê o livro de apocalipse no capítulo 1 você percebe que jesus se apresenta para João e dá uma ordem para que João escreva um livro relatando as visões que ele vai receber e a primeira visão que João recebe nesse livro é a visão do candelabro se você não sabe o candelabro é um instrumento em que nele podem ser colocadas sete velas e essas sete velas representam as sete igrejas de apocalipse igreja vem do grego eclesia e essa palavra pode ser traduzida como chamados para fora Muitas pessoas acabam interpretando a igreja como um lugar Um lugar em que você chama as pessoas para dentro Mas note que é o chamado das pessoas para o lado de fora Entendendo que igrejas são pessoas e não prédios, porque prédios não podem ser chamados para fora, salões não podem ser chamados para fora, nem sinagogas, nem instituições. Então você consegue perceber que Jesus está falando com você, está falando conosco, nós somos a igreja. O que então a gente pode entender a respeito do conceito das sete igrejas? Por que seriam sete igrejas? Observe nesse mapa, na região que hoje pertence à Turquia, que essas sete igrejas estão dentro de um ciclo. A gente começa pela igreja de Éfeso, depois vai para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E observe pelo mapa que Laodiceia se liga de novo com Éfeso. E Deus se comunica conosco a respeito dos ciclos, porque em tudo o que Ele criou existem ciclos. Pensa, por exemplo, a respeito do ciclo diário. Governado pelo Sol Ou a respeito do ciclo mensal Governado pela Lua E esse ciclo mensal sendo quebrado em semanas né? Com as quatro fases da Lua De sábado a sábado Você pode também pensar no ciclo anual Governado pela translação da Terra em torno do Sol Um ciclo de aproximadamente 365 dias Então Deus fala conosco a respeito de ciclos E o que isso tem a ver com a gente? ao longo dos capítulos 2 e 3 você vê jesus se dirigindo a cada uma dessas sete igrejas e cada uma delas tem uma personalidade então é muito comum quando você lê esse texto você se identificar com alguma delas algumas outras pessoas costumam usar sete igrejas para se referir a sete eras passando pelo catolicismo pelo protestantismo pelo pentecostalismo, portanto existem diversas maneiras de interpretar as sete igrejas de Apocalipse. Eu recomendo que você leia em Apocalipse capítulo 2 e 3 a respeito dessas sete igrejas, Antes da gente discutir os próximos sete vídeos, se você deseja receber mais conteúdos como esses a respeito de palavras de Jesus, sejam elas em áudio ou em música, você pode acessar esse site, Igreja nas Casas. E nesse site você encontra as ovelhas correndo do lado de fora dos apriscos, uma referência a João no capítulo 10. Nesse texto, Jesus chama as ovelhas para fora e do lado de fora elas podem encontrar pastagens, o que beber e elas podem ouvir a voz do seu mestre e seguir para onde ele quer chamar as suas ovelhas. E se você deseja receber mais vídeos como esse, faça sua inscrição no site e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!